Na sequência. Sempre to ajustando nessa frequência Mais criatividade pra dar voz à é minha ciência Colocando em prática meu ritmo cantando experiência Agora tudo por uma causa, tudo que okay, nada de pausa Transformando minha revolta, agora causa tá Achando o vai pra casa, são valsa O consumo de substâncias, essa magia que realça é Eu não consigo mais ficar de cara Se Só toca na festa, seu bumbum não para Faz a aparição alienígena, numa tribo indígena, Fazendo a versão mamada é que é minha vida é tic tac e a política Sare que nem de caca Fico preocupado com o rumo da minha raça É tanto assassinato que tá chapado na capa Geral é doutrinada, analfabeto, indigente Sem sucesso que promoverse no canto e permanecerá A classe dominante sempre vai querer distante Sem te dar o acesso ingresso nenhum tipo de apoio pra te conquistar Por isso a favor do movimento popular Começa o jogo, toca o fogo na sequência Sempre tá ajustando nessa frequência Mais criatividade pra dar voz à minha ciência, colocando em prática meu Transformando minha revolta agora causa Tá cheiro ruim, dançar valsa O consumo de substância é a magia que realça Pensa! Pode viajar e se quiser pensar Destorcido qualquer coisa repensa Mas não cria um pensamento paralítico Na sombra de um político ridículo No mais tarda vou duvidar da tua fé Pina pra supremacia, negro velho qual que é? Eles tão evangelizando por um prato de comer Nessa sequência é muito fácil Que está. A disputa é acirrada, assim, não tem a pocha de prear Nesse momento o poder, mundo usa tilling. Na partilha desse bolo, o que é que vai sobrar pra mim? Segui infernizando até o fim Começa o jogo, toco fogo na sequência Sempre to ajustando essa frequência Mas criatividade pra dar voz à minha ciência Colocando em prática, é meu ritmo que eu tenho de experiência Agora tudo por na causa, tudo que okay, nada de pausa Transformando minha revolta, agora a causa Baixando ruim, vai pra casa dançar O consumo de substâncias, essa magia que realça